ideia de faturamento, 60 mil reais, 70 mil reais, sei lá. E primeiro mês, cara, foi o melhor mês do universo. Tipo, a gente vendeu já tá, vendeu 160. E assim, de dezembro para janeiro. Ou seja, não dá para planejar porra nenhuma. Você tem que ir para o game e poderia ter sido 10 em vez de 60, entendeu? Então, óbvio, né? Que não é assim a la caralha, né? Mas é uma questão de você tem lá uma visão, e aí você começa a investir e o ROA está positivo, então você investe mais e vai investindo mais e está dando mais retorno. E aí você vai, vai crescendo, então é isso. Startup, negócios digitais, a grande vantagem é a velocidade de teste e resultado, teste e resultado e dinamismo. Por isso, que você precisa criar estruturas de planejamento muito flexíveis, né? o business model canvas, né? você tem isso só numa página. E não 60 laudas de planejamento, de estudo de benchmark, blá blá, blá blá blá, isso é legal, mas uma vez que você fez, você bota na gaveta que você nunca mais vai usar, mas pelo menos o processo ali te ajudou a ter algumas conclusões, mas quanto mais lean, né? quanto mais simples for o seu planejamento, melhor para te ajudar na execução.